Sério? Parece que eu tô brincando. The club isn't the best place to find over to the bars where I go. Me and my friends at the table, doing shots, drinking fast, and all we talk slow. Would you come over and start up a conversation with just me? Trust me, I'll give it a chance. I'll take my hand, stop, fan the man.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 Você é boa, moça A foi inventada. a Você confia em mim? Não! Ótimo, velho. Peraí, você tá me levando pra onde? Uau! São Paulo realmente é uma cidade muito linda e encantadora.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 Body, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Everyday discovering something brand new. I'm in love. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me, a so good While You can eat, fill up your bag, and I fill up a plate. We took four hours and hours about sweet and sour. And how your family is doing, okay. Taxi, kiss in the back, sit the driver, make the radio play. I'm singing like girl, you know. I want you love, your love is handmade for somebody like. Bom dia. Bom dia. Bom dia. <risos> Ai, que horas são? Fica tranquilo que ainda é cedo. Eu tive a liberdade de trazer um café da manhã na cama. <risos> Olha. Eu não sou esses homens à moda antiga, não. Mas eu fiquei com vontade. E aí eu fiz. <risos> Ai, que fofo. <povo. risos> Café e bolo de chocolate que eu tanto amo. Você é um lorde. <risos> Nada. Não foi planejado. Foi tranquilo de fazer, até. Que cara é essa? Cara de quem tá correndo contra o tempo.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 Eu vou te levar para comer o melhor pão na chapa de São Paulo. Você vai lá. Ah, ótimo, então. Vocês vão embora hoje, né? Aham. Uhum. Meia-noite. Por quê? Não, só para saber. Não vai se mexer não? Vai dirigir pelado por São Paulo? Olha, hum, não é uma ideia, não, hein? Aham. <risos> Veste logo que eu tô morrendo de fome, bora? Bora. Sozinho. Da primeira vez era a cidade. Da segunda ao cais, eternidade. E agora eu já sei. Oi, que oi. hora, hein? Desculpa o É eu tava comprando um presente pra você. Presente? Nem é meu aniversário? Mas não precisa ser o seu aniversário pra eu querer te presentear? Nossa. Presentear quem eu amo. Ah, Cadê? Dizem que que é? Sei lá, camisa, um sapato. É. É... Não deixa de ser um sapato. É, é sério isso? É, eu já tava suspeitando há uns 15 dias, depois fiz um teste de farmácia, decidi fazer um exame de sangue. O resultado ontem, tô grávida, amor. <risos>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 Bom, eu acho que nem vai precisar ser mais tarde. Uh. <risos> Coincidência, que gente se em São Paulo. É, loucura, né? Pois é. é. Loucura não.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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só a de... Tiago.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 Maravilha. Boa viagem. Tá bom. Tchau. Ai, amigo, essa parte da despedida é tão ruim, né? Eu sei, eu sei, mas não fica assim, não. Vem cá, vem cá. Ah. Vocês vão se encontrar e não vai demorar, tá bem? Tá bom, vamos, então, vamos agora. Fora. Vamos que o Beto tá chegando. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Roger? Douglas? <risos> <risos> <risos>